Bora fazer o um evento sazonal, galera. Aperta Start, playlist do festival. O que, é que tem na loja do Forza Tom aqui, Zé? Não tem nada que me interesse. Hoje a gente vai pegar o EAGLE, Hot Wheels Mustang. Beleza, vamos começar aqui pelos mais sáceis. A gente tem uma placa de perigo aqui, a gente tem que fazer com o Toyota classe A, tem que pular 70 metros, beleza. Bora, gente, tem que pegar uma distância boa, tá? Se quiser ir com esse carro aqui. Tem outra tração traseira também, mas... Esse aqui é mais fácil, é só 70 metros. Tá compartilhada a tunagem do Toyota Supra Classe A. Qual que é o próximo agora aqui? Tem outra placa de perigo aqui. A gente tem que pular aqui com um carro Classe B da Mazda. 165 metros. Bora Mazinha. Você chegou ao destino. Eita lasqueira! Vixe! A tunagem do Mazda tá, compa... tá compartilhada Classe B. Vamos ver o próximo aqui, ó. Esse aqui é o quê? Tem que ser com o Roden classe C. Tem que pular 122 metros. Bora, bora. 131 metros de distância. A tunagem do Roden HQ Monaro 1973 está compartilhada. Bora pro próximo aqui, ó. Agora são as corridas, meu querido. Vamos começar por essa corrida aqui de Rally Classe A. Vamos lá. Bora entrar aqui. Tá compartilhado, gente, esse Holden aqui. Tem um tração traseira, né? Mas esse aqui é bem melhor. Muito mais fácil de controlar. Oh, esse carro aqui é bonitão, hein? Ele é bonitão. É um HS, HSV, né? HSV. GTS. Eu tô impressionado, os drivatar hoje tá. Eles estão num nível difícil, tá? Eu acho que tá. tá num nível bem difícil comparado com os eventos de antes. Tá muito alto. Vai dificultar a vida de alguns jogadores aí, mas pelo menos a tunagem pode ajudar. Vamos ver se amanhã eu gravo a série, da uma, mais um episódio da série do Horizon 2 e já posto no sábado. Agora fazer essa série, eu tô gostando. Uau. É, se, se, se alguém que manja de tonagem quiser fazer o Rodentoran na WD, né? louco, mete o louco. Não é louco. Bora. Coloca um pneu off-road. Ou faz esse carro aqui com um aerofoil do Forza, que fica ridículo. Eu não, não quis fazer, porque eu acho podre o aero do Forza. Horroroso, horroroso. Tomara que o novo Forza Motorsport venha com aquela, aquela função que tem no Gran Turismo, que você pode colocar o aerofólio e mudar o design do aerofólio, aí ficaria da hora, uma coisa que eu gosto muito no Gran Turismo é que a... lá eles não dão tanta bola para tunagem né, e o pessoal fala que é mais simulador que o Forza, só... lá nem telemetria tem, pelo amor de Deus, agora lá não tem nem telemetria no, no... no Gran Turismo. Meu Deus. É tudo no olhômetro. Barum, barum, barum. Mas lá eles não dão bola pra tunagem, não. É, eu não tenho mais o PS5. A rodeira que eu coloquei nele. Ficou louca, né? Esse carro é bonito, velho. Esse carro é bonito. Tem mais uma corrida aqui. Agora é de cross, né? Vamos lá. Vamos fazer logo essa corrida aqui. Classe C. Bora lá. Tá compartilhada a tunagem desse Raptor aqui, tá? 2017. Eles devem ter aumentado o banco de dados, não é possível? Bora. Uh. Bora. Eu tô pensando aqui é porque o. o... Eu tô conseguindo compartilhar as tonagens e na semana passada tava dando como o é, um espaço muito cheio para compartilhar tonagem. Aí agora eu tô conseguindo compartilhar. Ah, meu filho, acelera aí. Essa parte aqui me lembra o Horizon 3. Lembra demais, não tem como. Bora, bora, bora! Classe C, pelo menos o carro acelera, né? Eu acho que foi vacilo os desenvolvedores Colocar o Mustang Que tem como pegar na roleta Lá no, no Nos desafios, né Tomara que dê pra gente pegar a McLaren e vou colocar ela na capa do, do vídeo Porque pelo menos é um carro raro, né Vamos lá, vamos lá Eita lasqueira, ó Outro salto. Ei! Boa tarde para todo mundo que tá chegando. Lembrando que hoje às 21 horas tem mais live, tá, gente? E eu vou ver se eu gravo o Horizon 2 amanhã para postar no sábado. Vou tentar. Boa, boa, boa! Só vamos, terminando mais uma. Lembrando que é três corridas, viu? Vamos ver aqui, tem mais uma corrida, né? A última corrida aqui, vamos fazer ela classe B só de Nissan. Vamos lá, eu tenho. Pelo menos um eu tenho, né? Bora entrar no evento. Tá compartilhado esse 300Z ou tem esse aqui também, esse Skyline aqui. Mas eu vou com o 300Z. Beleza, Fernando, tamo junto. Bora lá, bora lá. Tamo junto, meu querido. Qualquer coisa nós tá aí, qualquer coisa nós tá aí. GTR, esse carro aqui tá muito bom de manobra. Nunca não ouve, rockzão. Ah eu, eu já curti muito rock, hoje eu tô mais na, nas eletrônicas. Hoje eu tô mais na, nas eletrônicas. Eu acho que foi influência do Horizon. Só JDM, hein? Só JDM. Lembrando que eu só trago uma corrida das três. O pessoal acha que é só uma corrida de cada categoria? Não, é, são três, né? Eu só faço uma. E eu não vou cortar o, o pegando a estrada do Horizon 2, tá? Que eu vi que o pessoal tá que realmente quer que eu deixe o pegando a estrada, eu vou deixar. Vamos lá. deixar o pegando a estrada e aí pegando a estrada 40% já foi eu gosto desse sazonal só que esses carros classe baixa pelo menos esse aqui anda né pelo menos esse anda na descida né 240 na descida oh, 50 ó Eu acho que o Forza deveria ter Nitro, hein, velho? Porra, se o Forza tivesse o um Nitro, ia ser top, né? Ah, ia ser top, velho. Eu vou jogar a DLC lá, que tem o um Nitro. Ah, a do Velas e curiosa Vou jogar ela. bala, bala, bala, bala. Oh, o Horizon 2, por exemplo, se eu pegar um carro diferente, ele começa o campeonato na categoria do carro que eu tô andando, né? Eu quero fazer um episódio, eu Quero o próximo episódio eu queria pegar o ponto, velho. Eu queria pegar o ponto. Acho que eu vou fazer com ele. Tomara que ele abra um campeonato de carros retos. Aí vai ser da hora, hein? O que vocês acham? Vamos ver aqui o próximo agora, então. Ah, a gente tem que tirar uma foto da Lamborghini Centenário lá nas dunas brancas, tá? Que tá a localização disso aqui. Gente, fica bem aqui, ó. Tá vendo? Tem essa área de velocidade aqui, aí tem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, tá? Uh! <risos> Vamos lá. Não falei, bem na esquina da virinha. I'm. I'm. I'm. <risos> Qual que é o próximo aqui? Acho que é colecionáveis, né? A gente tem que bater em 10 placas. Elas ficam próximas, né? Elas ficam próximas aqui do. Desse negócio aqui, ó. Ó, que nem tem um aqui, ó. É só ficar andando ao redor aqui, que sempre tem... É, ó, tem uma placa aqui, ó. Fica em modo, em modo Horizon Solo. Aí eu fiquei sabendo que se bater, aí contar e depois retroceder, dá para completar. Será mesmo? Ó, uma... Será que dá mesmo, gente? Eu acho que é barulho, hein? Dá mesmo, cara! Se você ficar no, no modo Horizon Solo E ficar batendo e retrocedendo Numa placa só dá Vamos ver qual que é o próximo aqui Eu vou fazer as corridas online, bora Ah, o carro é estoque Vamos lá, vamos lá Acelera Eu vou por dentro aqui, né dentro ali na frente eu vou segurar o primeiro depois que eu conseguir passar ele eu vou segurar ele olha o, o break test olha o break test Curva vem ali, bora. Ah, nós já tá ganhando, já tá ganhando, já tá ganhando, bora. Tem que ser zagueiro, tem que ser zagueiro. Tem que ser, tem que ser zagueirão. É que esse carro depois que ele acelera É de boa pra segurar Eu achei ele bonitão Achei ele bonitão Para, Segura Dois escapamentão V8 Top, viu? Top e a cara dele é bonita, né? Eu botei uma rodeira nele, ficou massa, viu? Show de boela, show de boela. Vamos fazer agora aqui o Forza Tom A gente já adquiriu a Centenário quando tirou foto. Agora a gente tem que fazer o que Ganhe seis estrelas em placas de perigo. Seis estrelas em placas de perigo, beleza. Essa placa aqui é easy, ó. Essa aqui é easy, vamos nela. Bora lá, ó. bora lá, bora lá. Nossa, um monte de carro me fechando. Ó, oh, se fazer isso aqui duas vezes já dá, hein? Se fazer isso aqui duas vezes já dá. Qual que é o próximo aqui? Vença uma corrida de rua. Vamos lá, corridinha de rua. Eu personalizei pra corrida de rua ficar de dia. Essa, essas placas de vídeo aí que estão vendendo, de mineração, é só no Aliexpress ou vende aqui no Brasil? Aqui no Brasil, velho, pode ser placa de qualquer jeito que é, vai sair vai ser caro. O pessoal daqui é para Como a demanda é alta, né? Então, o pessoal não tá nem aí. Vamos lá, vamos ver se essa corrida de rua aqui... Eu acredito que ela é rápida, já tá em 20%. Então eu terminar ela rapidão. Tem que fazer um... Eu quero pegar a McLaren, eu acho que tem que fazer o, o Event Lab também, né? Fazer um event lab e a expansão da Hot Wheels. 40% já foi. Essa parte aqui é boa que ela é rápida, porque é em alta velocidade. Só tem curva de alta Vamos Vamos Tem que comprar amendoim, cara Não posso esquecer e hoje à noite eu quero fazer um Mazda MX5 também. Tem que fazer um Mazda MX5. Tomara que seja só essa corrida, né? Agora vem sua corrida de estrada. Ai. Beleza, terminamos a corrida. Tomara que personalizada dê certo, né? Que senão perdi tempo. Agora é o que, gente? É pra buzinar com um Lamborghini? Como assim? <risos> era só pra buzinar? Mano, a gente concluiu o evento sazonal, todas as sonagens são compartilhadas, na descrição do vídeo tem lista de dicas, e também tem o um link da Overclock e o meu cupom de desconto, beleza? Terminamos aqui o evento sazonal de inverno.